Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe do Brasil, né gente? Olha só, quero te mostrar essa casa maravilhosa São 310 metros de área privativa 360 metros quadrados de terreno Condomínio Capão Ilhas Resort Condomínio no valor de R$ tá aproximadamente tá? A casa está mobiliada, decorada São quatro suítes e o valor dela é R$ 3.590.000 Reais. Isso você ser bem imóvel de menor valor. Estuda prazo e eu quero te mostrar ela. A casa tá aberta a porta da frente e ela tá desligada aqui. Eu quero te mostrar uma coisa fantástica E tecnologia mais antes. Deixa eu te mostrar aqui a garagem. Aqui é o abrigo para dois carros, tá, gente? Tudo ripado aqui, ripado aqui também. E olha o detalhe aqui, gente. Ó, tem uma chave aqui. Você tá vendo, né? Olha que bacana. Ó. Ó, acabei de abrir aqui Olha que lugar top aqui para você guardar bicicleta para você estar tá guardando então, Cadeira de praia Guarda-sol Só botou aqui uma, uma escada Olha que bacana Faz parte da fachada E ao mesmo tempo É um lugar ideal para você estar tá escondendo a bagunça ali Beleza? Vamos conhecer a casa agora? Vem cá comigo então Que eu vou te mostrar Vamos lá Seja bem-vindo E bem-vindo então a mais uma obra de arte do setor imobiliário aqui do Rio Grande do Sul. Olha que bacana, gente, o living dela, tá? Eu já vou voltar aqui. Primeiro, eu vou fazer um, algo que eu não faço toda hora, né? Vamos tentar, então, comigo. Vamos lá? Alexia, iniciar a apresentação. Tudo bem. <risos> Deu certo. Olha só que bacana, meu caro. Tem uma Alexia na casa, você... Abre as cortinas, liga toda a casa apenas com a chamada de voz aqui da nossa querida amiga Alexia. <risos> Várias outras funções você pode fazer, abrir janela, desligar a luz da sala, da cozinha, pode fazer tudo isso nessa bela casa que é uma você obra, ó luzes? Oh, luzes, uma obra prima de arte. Alexia, fica fria agora, deixa eu apresentar não a casa, ó, <risos> oh, não encontrou. Vamos voltar pro living? Olha que lindo esse pé direito, gente. Olha só que bacana. Ar-condicionado, split, painel de televisão diferenciado, lareira além aqui, gente. Ó. Olha que livre maravilhoso. Sofá aqui para dois, quatro pessoas, mais dois, mais três poltronas aqui. Pé direito alto. Olha esses lustres que lindo, gente. Vamos voltar aqui no começo que eu te apresentar aqui é a escada, a escada faz parte do layout da casa charmosa, bonita revestida aqui de granito carrara, olha só gente vidro em toda a frente da casa até lá em cima, pé direito alto duplo então eu voltei aqui, a nossa querida amiga ligou a casa para nós aqui tem uma dela aqui dentro, olha que lindo eles uns desenhos aqui na parede, olha que legal esse desenho então, vamos continuar o nosso tour então ar-condicionado split bombando aqui aqui é a sala de jantar Ó, já te mostro aqui Porque a gente vai Então te mostrar Essa parte aqui é o lavabo da casa Olha que lindo Lavabo da casa Papel de parede ali atrás, tá gente? Aqui é, é todo de mármore E é a sobre cuba Esculpida diretamente Aqui era é condicionado split também Suíte térrea, Nossa famosa suíte do Vovô e da vovó, né? Vovô e vovó Você que gosta de ver imóvel aí, ó ou você que tá se preparando para ser vovô, aí tá a sua suíte, ó. vou ter que deixar a suíte com banheira pros filhos. <risos> Ai, gente, tô brincando. Vamos lá. Cama de casal. Olha que legal ali, gente. É um MDF que imita um granito. Vamos ali ver a cabeceira? Vamos ali? Vem cá. Olha que bacana isso aqui. Um MDF que imita um granito. Aqui espelho e atrás dos espelhos LEDs. Olha que maravilhoso isso aqui. Guarda-roupa, duas portas. Guarda-roupa grande, ó. Abrir aqui, sensacional. Aqui, gente, a gente tem, ó. Deixa eu te mostrar. painel de televisor. Aqui também o mesmo detalhe da cabeceira. Muito LED aqui, gente. Muito LED. Essa aqui, então, é a suíte terra. Agora sim, vamos para a melhor parte da casa. Não é a suíte master. Você vai ficar dormindo? Tá louco. Você vai ficar fazendo churrasco. Então, vem cá. Mesa de bilhar. Não pode faltar nas casas gaúchas. Mesa de bilhar e... Churrasqueira, não pode faltar E nem carne, tá gente? Olha só, aqui a gente tem uma cervejeira, vinax Outra televisão aqui Mais armários aqui embaixo Aqui a gente já tem o um espaço, ó Já tem até uma chandol esperando vocês aqui, gente, ó Olha aí Só vim comemorar a compra da sua mais nova casa Aqui nós temos então o um aparador Que lindo, gente, ó Muito lindo mesmo Aqui então vai para a da piscina Piscina em concreto, já vou te mostrar ela, tá? Uh, olha que linda essa mesa de bilhar, gente Olha o pezinho dela, que diferente Maravilhosa essa mesa aqui, hein Te convido quando você vier a casa a jogar um bilhar Se você perder, você compra a casa, tá bom? <risos> tá aceito o desafio? Então tá Olha só Então aqui é a cozinha Ou com o espaço gourmet junto, tá? Nós temos uma ilha Aqui todo de mármore também, branca, rara Aqui já é um São Gabriel preto escovado Dando aquele contraste maravilhoso Fogão cooktop exaustor aqui, né? É uma coifa daquelas mais modernas. ela é redondinha, gente. Ó, não tem aquele quadradão na volta. Olha que legal aqui as lâmpadas. Hein? bacana, né? Aqui, meu caro, vem cá. Aqui é a churrasqueira toda revestida em granito. São Gabriel Preto Escovado. Aqui a gente tem espaço, ó, gente, ó, para colocar tranquilamente um costelão. Aqui já tem um cooktop a gás. Muito espaço aqui para trabalhar na cozinha, ó. Ah, que arzinho gelado que tá vindo aqui, ó Maravilhoso, hein? <risos> ah, olha aqui, meu caro. Uma torneira estilo cantor casual Você vai cantar comigo? Vamos cantar então, vamos lá Não, ah, tô brincando, deixa quieto Vocês não deram muito like Se esse vídeo bater 50 mil, canto no próximo, tá bom? 50 mil visualização Aqui, gente, ó, a madeirinha vai pra colocar Pra fazer a salada Coloca aqui, olha que legal essa madeirinha Aqui, gente, mais espaço, ó Aqui também mais, mais Armários aqui, gente, olha que legal Isso aqui, vamos abrir, olha só de vidro, gente Caraca, isso aqui nem dá vontade De mexer Deixar bagunçado, não dá, né Então tem que caprichar Aqui, meu caro voltando, ó Nossa torre quente, micro-ondas, forno Geladeira, uma abraço Aqui, ative Vamos ver, se... ó, tem, ó Gente, tem suco, tem refri aí Esperando você, se quiser visitar Fechou, fechou aqui nós temos armários essa cozinha aqui tá maravilhosa, gente, olha só geladeira, pega a bebida bota aqui a, algo no forno ou no micro liga o fogão do outro lado, vai na churrasqueira vai na pia, vai na ilha a piscina tá ali, o bilhar tá aqui TV tá lá, totalmente integrada maravilhosa essa planta aqui, gente aqui é a área de serviço pronta equipada, aqui armários máquina de lavar Aqui fica os Junker, a gente, ó, podia só ter colocado os Junker aqui, mas ele fez um móvel ripado aqui, gente, pra esconder as máquinas, olha que bacana Ih, tá bombando a água da piscina, ó Na verdade, isso aqui é a do gás, a água da piscina é ali fora que a gente tem acesso às máquinas Aqui sai pro lado, tá, gente? Toda a casa tem acesso dos dois lados, Tem 360 metros Essas tomadas aqui da casa são Keypad, tá? E agora vamos conhecer a piscina. Vamos lá, eu quero te apresentar ela. Vem cá comigo. Vamos lá ver. Fala aí, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vocês já me seguem no Instagram? Tem conteúdo lá que não tem aqui. Tem conteúdo maravilhoso lá. Você quer conhecer mais a minha vida pessoal? Vai no Instagram que você vai curtir ou se escandalizar. <risos> ai, ai, tô brincando, gente. Ó. Uma bela piscina de concreto, piscina aquecida, com cores RGB, com hidromassagem, tá, gente? Aqui a gente tem um deck molhado, tá, gente? Aqui a gente tem 60 centímetros no máximo, ali a gente tem uma profundidade maior. Olha essa fachada maravilhosa aqui, gente, ó. Bacana, né? Ripado. Ripado. Aqui nas na, luminárias aqui fora E tem um banheiro da piscina, chuveirinho da piscina A casa ela é fundos para uma área verde Não tem vizinho de fundos Olha que bacana, ali é uma pista de caminhada que Passa longe da sua casa Maravilhoso, né? Eu vou vir aqui no cantinho, só para você ter uma ideia Do tamanho do espaço Olha só, olha, muito espaço aqui Essas plantinhas todas vão crescer E vai dar mais privacidade ainda para a piscina Tem LED aqui no chão Tá gente, ó, aqui também, ó De noite, isso aqui, essa casa é Maravilhosa essa casa aqui de noite E agora sim, meu caro, tá Apresentada A sua casa na parte de baixo Me desculpe se eu esqueci alguma coisa Da sua casa, né Mas você pode vir aqui E fazer um churrasco comigo Eu cantarei para você sem problema nenhum É só você comprar a casa <risos> Só isso Uma bagatela para ver o corretor cantando De 3 milhões e meio, praticamente O que você acha? Vamos subir então Vamos conhecer então a parte de cima da casa Vem cá, vamos lá Olha que legal esses lustros, gente Ó, agora sim, chegamos aqui em cima Olha, tem um quadro aqui muito legal Bem maravilhoso Olha só, tem um vaso aqui na frente, gente, ó Olha que bacana isso aqui É, eu também não sei, tá? Você tá me perguntando... Eu também não sei como é que acessa é aí Deve ser pela sacada ali da frente <risos> Eu vou te mostrar Vamos lá Aqui tem mais outro vaso Olha a vista aqui de cima da sala Maravilhosa, né? Uma casa de 310 metros, gente Não é muito grande Mas também não é muito pequena Bem-vindo, então à primeira suíte Uma cama de casal Cabeceira MDF Olha que bacana Aqui a gente tem um painel de televisor Já com LED aqui do lado, ó Que bacana Aqui temos uma sacada, gente Olha que legal O tamanho dessa sacada, gente Bacana, né? Essas fitas de LED gigante. Ó, então aqui o, o pessoal que vai acessar ali É planta de verdade, ó O pessoal acessa por aqui E aquele lá deve ter Algum acesso com uma escadinha Por baixo lá eu vou averiguar e vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Tá aqui na descrição Aliás, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai para o nosso site, tá bom? Tem todas as informações da casa lá, técnicas, tá? Então aqui é a primeira suíte Ar condicionado split Guarda-roupa aqui Olha esse guarda-roupa que é diferente, ó É grande, não tem espelho Aqui é o banheiro, então, dessa primeira suíte Olha que lindo nicho, todo branquinho, maravilhoso né? banheiro todo branquinho, limpinho, lindinho Não combina com sujeira nem com maldor <risos> Ainda bem que vídeo não passa cheiro, gente? Olha só, aqui, meu cara, no corredor temos armários Olha só que grande, gente Armários bem espelhados Todos espelhados, quatro portas aqui Você tá guardando roupa, alguma coisa aqui de cima, né? Ó, Ziva, então a primeira suíte aqui de cima Essa aqui é a segunda suíte Vamos conhecer ela Olha guarda-roupa com LED já Olha que top Cama de casal, a cabeceira MDF Aqui tem um papel de parede, gente ó. Ela era totalmente MDF, o primeiro A janela aqui para o lado leste A casa é frente norte Televisor de painel, ar-condicionado Aqui a gente tem guarda-roupa espelhado. Esse aqui é espelhado, eu vou te mostrar Olha só, guarda-roupa bem grande, uma porta espelhada, aqui as gavetas, cabideiro, ar-condicionado já tem ali também. Aqui então, gente, ó, o banheiro maravilhoso da segunda suíte. Estão prontos agora para ver a suíte master? Vamos comigo? Vocês notaram que os dormitórios têm um piso diferente, tá? É um piso madeirado, é um piso mais quente, assim, a cor dele mais quente, né? Não é um piso porcelanato, a casa toda tem piso porcelanato de um por um, tá, gente? Vou abrir aqui. Bem-vindo, então, e bem-vinda à sua suíte master, meu querido amigo, minha querida telespectadora. Olha que lindo esse quarto, cara. Cama gigante, cama de casal, cabeceira estofada, eu vou te mostrar. Aqui a gente tem, vamos dizer que é uma penteadeira, né? Espelho aqui, uma penteadeira com home office, vamos dizer assim, né? Não tem nada de vidro aqui, não tem gaveta aqui, mas tem muito espaço aqui, gente, ó. Deixa eu ver se isso aqui abre. Olha só, abriu aqui, ó. Tá guardando suas joias aqui, tá guardando suas coisas aqui. Olha que bacana. Todo esse espaço aqui é maravilhoso. Olha o cantinho aqui, gente, ó. Aqui nós temos. A chave hotel que desliga aqui é a principal. Temos tomadas aqui, ó. Pra você colocar, carregar seu telefone antes de dormir. Você olha os vídeos do corretor da praia. <risos> e sonha com eles. Que um dia você vai realizar e você vai comprar uma casa aqui. Ó, aqui painel televisor. Olha que lindo isso aqui, gente. LED em toda volta, LED em cima. Olha que lindo, cara, isso aqui. É demais essa casa aqui, gente. Ela tá com ótimo preço, tá? Deixa eu abrir aqui. Ela tem uma sacada nos fundos aqui gente ó e nos fundo da casa é só a suíte principal então você quer privacidade não quer que seus filhos incomodem naquela hora que você tá tentando fazer aquela coisa essa casa é essencial para você do lado é banheiro de hidromassagem eu vou te mostrar e aqui do lado a gente tem então a porta que leva a sacada da sua suíte com total privacidade não é bom demais é bom demais você meu amigo que tá que nem tubarão nada nada e nada e nada <risos> ai ai tô brincando tá gente Os casal isso é uma maravilha olha só aqui tem uma penteadeira maravilhosa aqui é o close do casal o close com acesso à sacada você já viu isso é demais olha quantas joias você vai poder guardar aqui minha senhora, minha moça Até a espectadora Olha só Que maravilhoso isso aqui hein? Ó, tem outra gaveta aqui embaixo Deixa eu abrir, ó Cara, dá para guardar Muita coisa, coitado do marido Você vai pagar todas as joias uma mulher Assim, nossa Ó, LED aqui também Aqui a gente tem armários também, gente Aqui, vamos botar uh, que, que é Masculino esse canto, vamos dizer assim, tá? esse lado ser da mulher da mulher da mulher da mulher <risos> a mulher sempre tem mais roupa né gente é normal então vamos lá aqui então é o banheiro gente olha que legal essa porta é uma porta de correr de madeira Ó, parece que não tem nada né então a gente abre aqui e acesso o banheiro da suíte tá o banheiro principal Aqui são duas cubas, cuba do casal Aqui dois chuveiros no box, tá gente? Olha que lindo, ó. dois chuveiros estilo cascata A gás, prontinho A minha direita aqui, nós temos armários ali Com um espelho, armários aqui E aqui, gente, ó É o espaço para colocar a banheira de hidromassagem Já tá incluso no valor da casa O cliente escolhe a banheira Ou, outro, ou outra coisa no lugar da banheira, tá bom? Olha que legal, gente, ó Então, meus caros se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, né? E se você tem interesse em conhecer essa casa, aqui embaixo no link, a gente tem o link que leva para o site. E se você quer ver essa casa pessoalmente, marque com a gente, clicando nesse quadradinho aí. Até o próximo vídeo, Deus abençoe sua semana, seus dias, saúde, paz e prosperidade. Tchau, gente. Até mais. Alexia. Encerrar a apresentação Tudo bem